Essa é a alça de ombro para câmeras DSLR e todo fotógrafo com certeza já sentiu a necessidade de uma alça, provavelmente na hora de arrumar o modelo ou objeto a ser fotografado, pois essa alça além de nos dar um grande conforto, ela também vai dar muita praticidade na hora de executar o nosso trabalho. E o melhor, essa alça não é somente para as câmeras leves mas sim para as câmeras grandes também ela aguenta até 10kg então a sua câmera e a sua lente mais pesada estarão seguras aqui a alça possui a rosca padrão 1 quarto um apoio de ombro acolchoado e ainda ela tem o comprimento ajustável Outra função muito interessante é que você pode estar controlando a descida da câmera. Com esse dispositivo, você ao posicioná-lo mais para cima, a câmera terá pouco espaço para correr. Se você o coloca para baixo, a câmera tem total mobilidade. Essa alça foi pensada para conforto e segurança para a sua câmera. E se você estava na dúvida de uma alça, com certeza encontrou a alça certa para você. Não se esqueça de passar nas nossas redes sociais e conferir mais produtos e ofertas que rolam por lá.